Vamos, Vão. os seus quentos. Tá. Eu tenho mais uma. Léo, tá pretão? Tá bem pretão, cara. Não, tá branco ainda. Então mas... vai faltar, cara, porque. Cadê o resto? Eu tô colocando um pra cada dois risotos. Eu tinha seis. Ele torrou cinco sacos de tinta de lula. E acabou. Cinco dá pra fazer dez risotos. Você acha que vai dar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 Tô fazendo da segunda, tá? Gente, eu dei o risoto pronto já. Tá? Tem, tem, tem. risoto tá pronto, a massa não começou nem a cozinhar, Carrie. Não, não mas E por que não? Por que não? Porque eu tô lutando com essa massa. Mas você não cozinha aquela que tá pronta? Pelo amor de Deus, me então, solta queira, uma me mesa, dá, c... Me dá, Carrie, aqui ó, corta aqui no meio, ó, rápido. Eu perdi 80% do meu tempo lutando com esse filme grudado na massa. Ah, oh, graças a Deus. Ô, oh. oh, Val, você tá parado aí puxando essa massa duas horas. Sim, chefe, tô indo.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 E agora? menos esse. Eu não sei. Talvez ar dentro da massa. Dobrando tudo. Não é o mesmo padrão que estava trazendo. Tá Volta. Tá. Tô sentindo decepcionada a minha equipe. Tudo okay com os pratos? Na é verdade, a massa está seca. Seca? Dura e o prato está frio. Nossa. Só pedir para você tirar o talher, por favor, Mas... e eu já volto para você. Desculpa, viu? O cliente falou massa seca, dura e fria.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 O que é essa porra dessa azeitona inteira? Você tá de sacanagem, né? Não, chefe, desculpa. O carne, pra mim, é um desafio. A gente tem um pequeno problema no primeiro prato. Mariana! Tava certo o ponto da carne. Aê, Mara. Mara. Mara. Você receber um elogio é fantástico, ainda mais quando é algo que pra você é um desafio. Ai, é... É uma delícia. Mariana, os pontos estão ok, o bacalhau tá ótimo também. Obrigada, chefe digo mais oito minutos, mais ou menos para carne ficar bem passada, tá? Beleza, Bruno. Eu e o Bruno, né, nos damos super bem e gostamos de trabalhar juntos e tal. Bem passado, ponto, chef. Armando. Bem passado, ponto. Perfeito. Parabéns, Bruno e Diego. Obrigado, chef. chef. Duas rabanadas. Sim, chefe. Eu fico responsável pela sobremesa. A Ana fica mais ali na organização. Tira, tira, tira tudo. Aí. Queima. Queima. Tem mais, chefe? Não, não. Tô esperando até o fim, porque tem que sobrar uma pra mim. Três rabanadas. Sim. Ouviu, chefe. O que aconteceu, creme inglês? Eu acho que não tá bom.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 Ponto. Assim, desculpa, eu não vou me auto-indicar por conta dos filmes, porque que que você fez a massa. massa. Gente... Não posso fazer nada. Tem que ser justo. Claro. E você sabe disso. Com você você Hoje, infelizmente, assim, eu tô triste pra caralho, velho. Porque se você sair, você tá no meu quarto lá comigo, você é porra, c... velho. É irmão, né? Praça dele foi a que deu mais problemas e por conta dele. Ainda resta uma esperança.